Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu resolvi fazer esse vídeo extra essa semana por conta da pré-release de Sombras em Nistradio que está vindo agora esse final de semana. E achei, legal, achei que seria legal a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências de pré-release. Né? No meu caso, estou aqui para contar como foi minha primeira pré-release e todas as coisas legais e não tão legais que aconteceram lá. Esse vídeo acho que vai ser bem interessante, principalmente para jogadores novos, porque acho que interessa pra eles dicas de quem já passou por uma pré-release. Uh, como lidar com certas coisas como nervosismo, por exemplo. A minha primeira pré-release foi quando lançou Batalha por Zendikar. É, não faz muito tempo não. Eu tava voltando a jogar, eu voltei a jogar no, na metade do ano passado, mais ou menos por maio e até, até então não tinha participado de nenhum evento do gênero eu, basicamente jogava na mesa da cozinha com os meus amigos a única loja que eu cheguei a frequentar na minha vida foi um pouco antes de eu parar em Gravataí, no Rio Grande do Sul a loja durou em torno de seis meses no lugar onde ela onde ela estava e fechou porque não tinha muito movimento mas era uma loja muito legal, era uma loja que montava booster monocolor para você e eu tem bastante cartas legais com esses boosters, inclusive. Uh, coisas que estão jogando, inclusive, no meu Burn Pauper hoje em dia. Mas enfim, nessa época eu parei, passei anos sem jogar, e quando eu voltei, uh, tinha acabado de lançar a Dragon Editar Key. fiquei sabendo dos eventos de pré-release, eu queria saber como era, vi que montava deck selado, uma coisa que eu queria experimentar há muito tempo, e acabei participando da minha pré-release de Batalha por de Car. Naturalmente, como uh, noob, como, como novato dentro de um formato como esse, eu tinha estudado muito, na verdade. Eu, eu passei a ver vários guias de pré-release no YouTube, uh, inclusive esses vídeos do YouTube me fizeram ter vontade de montar o meu próprio canal. Uh, vi vários vídeos no YouTube, vi guias de pré-release, vi guias de como se monta deck selado e... Na teoria eu tava pronto, me sentindo até que seguro. Só que na hora. Bem, desnecessário dizer que eu cometi erros boçais. Muitos. Eu basicamente joguei em feitiço com uma instantânea. O cara veio me chamar depois e eu morri de vergonha. bota a minha mão na cabeça até hoje por isso. É que eu joguei um feitiço em instant speed, ou seja, eu em feitiço como se fosse uma mágica instantânea e eu não tinha notado <risos> o cara veio falar comigo depois da, da, da, da partida, depois da etapa ele chegou pra mim falando assim, ó oh, cara, tipo sem, sem ressentimento, sem nada, mas você jogou esse feitiço como uma instantânea você não pode jogar em resposta se não me engano era bom, bom splinters, se não me engano, tipo, estacas de ossos estacas ósseas estacas ósseas e olhei aquilo e morri de vergonha, porque <risos> eu, não, não, eu não tava pensando, eu não estava pensando absolutamente nada. Mas sem dizer que eu fiz várias coisas erradas, eu fiz tudo por nervosismo, não foi por, não foi por nada. Simplesmente porque eu nunca tinha jogado num torneio, mesmo que fosse um torneio de pré-release, que não é grande e tal. Uh, não vale muito dinheiro, nem vale pro points, nem nada, mas enfim. Era um torneio e eu estava nervoso. Fora isso, numa das partidas, eu aconteceu uma coisa bizarra e vocês podem também comentar aqui embaixo caso vocês queiram opinar a respeito e dizer que vocês acham o que vocês acham que aconteceu. Numa das partidas eu estava com a minha deckbox, a deckbox de batalha pre-indicada do, do pré-release, né? aquela coisa bonita, né, bem bacana, e, e ela estava do lado de uma outra deckbox igual e quando eu peguei eu peguei sem ver o conteúdo quando eu cheguei em casa eu vi que tinha trocado de pool com um jogador que estava do meu lado eu tinha cartas que eu sim eu não conhecia muito bem a coleção na verdade tipo eu tinha estudado um pouco a coleção tinha visto as cartas fiz os spoilers cheguei a, a ver um, um gerador de selado pra... para ver mais ou menos como seria uma situação real só que não eram as cartas que eu tinha puxado, sabe? Tipo, eu olhei, eu vi que tinha um Munda promocional, um Munda Ambush Leader que eu tinha puxado e eu... Porra, eram as minhas cartas, velho. Tipo, minha primeira pré-release, eu queria guardar aquilo como um tesouro. E acabou que eu tinha trocado de pool com um cara e peguei vários terrenos não básicos de Batalha para indicar as Tanglelands, se não me engano. E no mais, não foi ruim tipo Porque depois eu vendi essas cartas e elas renderam uma grana mas Não era isso que eu queria ter feito, entende? Foi uma pré-release tanto Bem negativa se eu for parar pra ver todo esse lado Dos erros que eu cometi Desse acidente que foi um tanto quanto lamentável Mas eu tenho que te dizer que a diversão valeu muito mais que isso Eu lembro da última etapa Eu joguei com um cara que estava tão cansado quanto eu e foi engraçado que os dois estavam cometendo misplays um atrás do outro e... enfim. Aí teve uma hora que o juiz gritou pra gente que a gente tinha cinco turnos pra terminar a partida. E que o resultado seria definido pelo total de vida. Eu não, não sei como é que funciona nesse caso, nunca cheguei a esse ponto. Sem dizer que eu concedi. Eu cheguei uma hora que eu concedi e falei assim pro cara, velho, essa acho que foi a partida mais longa da história de todas as pré-releases do mundo rimos muito, nos divertimos bastante, trocamos piadas durante toda a partida porque nenhum dos dois <risos> aguentava mais e saí de lá com o sol nascendo, foi um pré-release de madrugada, foi um corujão saí de lá amanhecendo e depois cheguei em casa para constatar que eu tinha trocado de pool com um jogador do meu lado mas ao longo daquele dia depois eu fiquei retomando e vendo que Poxa, foi uma coisa super legal, foi muito bacana. Foi um evento que eu conheci gente nova, foi um evento que eu conheci uma coleção nova, foi um evento que no todo não, não tinha como dar errado, apesar de ter dado muita coisa errada. Então a pré-release é um evento bem bacana. Se você é um cara novo que está começando agora, ou se você está voltando a jogar depois de muito tempo e nunca participou de uma pré-release, vou dar algumas dicas para você a primeira delas e a mais importante vá para se divertir pelo amor de Deus é para isso que serve serve para você conhecer uma coleção de Magic nova que está sendo lançada que ainda está para ser lançada e, e serve para você conhecer gente diferente para você uh, lidar com outros jogadores pela diversão não vá querendo ganhar boosters sabe tipo boosters são legais eu gosto muito de abrir boosters só que vá para jogar, entende? Não coloque sobre seus ombros uma pressão que não precisa estar lá. Segunda dica, alimente-se bem, muito bem. Isso se na pré-release, que no meu caso, minha primeira pré-release foi na calça, ele serviu um churrasco lá, talvez não o melhor alimento para se comer durante a madrugada, mas se alimente, coma alguma coisa, leve um sanduíche natural, porque é um evento longo, são geralmente quatro etapas, Pô, às vezes mais dependendo, não tenho muita certeza mas de qualquer forma vá bem alimentado e leve alguma coisa para beliscar hidrate-se leve uma garrafa d'água mais de uma se necessário beba bastante água terceira dica respire quando começar cada, cada game cada jogo do, da etapa respira, dá uma boa respirada antes de olhar os caras na sua mão e, e vai e deixa rolar se você errar, paciência, todo mundo erra. Eu erro. Os pro players erram, sei lá. Quarta dica: leve algumas coisinhas uh, que podem ser úteis, como por exemplo uma deck box. Sleeves é muito importante você ter os os shields que você precisa para proteger o seu deck que você for montar na hora de jogar. E a deck box é para você guardar o seu deck separado da sua porra. Uma coisa que eu aprendi, como vocês viram, na marra. Mas é interessante que vocês deixem a pool de vocês sempre na mochila e de repente vocês tiram para algum alguma eventual modificação no deck que vocês precisem fazer então pool sempre separada do deck que você montou leve uma deck box e shields para você poder proteger o deck okay? última dica, divirta-se divirta-se, vá para se divertir de novo não vá pela competição, não vá pelo torneio não vá para chutar bundas, se bem que até que é legal, mas não vá para chutar bundas, <risos> vá para se divertir, vá para conhecer pessoas legais que estão ali jogando Magic com você, como todo mundo, conhecendo uma coleção nova. Bom, como vocês puderam notar, eu não peguei uma abordagem mais técnica, eu não falei de como se monta um deck selado, como você faz para abrir os boosters e sacar o que você pode colocar no deck e o que você vai querer deixar de lado. Mas é porque eu queria falar um pouquinho mais de maneira informal, afinal de contas, esse é o primeiro vlog da Biblioteca de Alexandria. E achei que seria legal falar de maneira um pouquinho mais informal, inclusive sem um roteiro uh, exatamente escrito. Eu botei só uns tópicos escritos ali no celular e resolvi falar meio que no improviso mesmo. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, faz o favor de deixar um joinha aqui embaixo, ajuda a gente a divulgar os vídeos da Biblioteca de Alexandria. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal aqui embaixo também para não perder os próximos vídeos. E deixe um comentário também, uh, dê uma sugestão, uma crítica, o que você acha que pode melhorar na Biblioteca de Alexandria. Afinal de contas, é isso que faz a biblioteca crescer, é isso que faz com que ela se torne cada vez melhor para fornecer informação de qualidade para todos os planeswalkers do multiverso. E falando nos comentários, por que você não deixa a sua história de pré-release aqui embaixo? sua primeira pré-release ou uma pré-release que foi muito engraçada ou uma que você matou a pau e conseguiu ganhar 4-0 durante todo o evento conta pra gente, a gente quer saber também muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, certifique-se que você está de posse de todos os seus pertences até mais Por que esses cães latem quando eu falo? Parece que eles ouvem minha voz e dizem: Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cara. Você só tá falando groselha. <risos> só pode ser isso. Não é possível!